Olá, ah, é a Samaria Vlog, lá Maria e eu hoje vou-vos ensinar uma coisa que vocês já pediram há muito tempo. Eu vou-vos ensinar a colocar o efeito de pó e riscos que eu coloco nas minhas fotos. Eu utilizo uma aplicação paga, que é o Afterlight, mas eu vou-vos ensinar como criar este efeito no PixArt, que é uma época que vocês usam muito, por isso se vocês quiserem que eu vos ensine a criar este efeito nas fotos, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que descarreguem uma pastinha que eu criei especialmente para vocês. Esta pasta vocês vão encontrar imensos efeitos de grão e de riscos para vocês usarem nas vossas fotos. É completamente grátis, vocês podem descarregar no primeiro link que está na descrição. Este pack vai-vos ajudar imenso a criar efeitos incríveis nas vossas fotos. Por isso, agora vamos passar para o segundo passo que é editar no PixArt. Ok, agora que nós já fizemos download, vamos abrir no PixArt. Vamos clicar no botão mais e vamos clicar em editar. Neste momento vocês vão ter que abrir uma foto que já esteja editada tanto no qualquer como em qualquer sítio, ou seja, nós vamos só finalizar a foto. Por isso agora o que vamos fazer é arrastar um bocadinho para a direita e carregar em adicionar foto. Eu criei a pasta PEC aqui na minha galeria, portanto, que eu quiser estes efeitos eu tenho um acesso direito e posso escolher qualquer uma, por isso vamos escolher esta segunda, e vamos clicar em adicionar. Agora o que nós temos que fazer é arrastar e aumentar, e agora vamos clicar em mesclar. Vamos poder utilizar o modo tela, o modo clarear, e o modo adicionar. Se vocês acharem que existem alguns riscos que vocês não gostam tanto, vocês podem carregar na borracha, aumentar no sítio onde vocês querem apagar, e apagar, da vossa foto, estes riscos e estas bolinhas. Vou escolher agora outra foto e como vocês veem o processo é sempre igual, vamos carregar em adicionar uma foto e agora vamos escolher um efeito, vamos carregar em adicionar e agora vamos fazer a mesma coisa, vamos aumentar e nós podemos diminuir a opacidade do efeito aqui e podemos carregar em tela, clarear ou adicionar. Eu acho que o adicionar ficou bastante bem, e claro, se vocês quiserem apagar alguma coisa é só carregar na borracha, e eu quero apagar este ponto branco aqui, por isso eu vou só carregar nessa zona até desaparecer, e vou carregar no visto. E como vocês veem, a foto ficou super interessante com estes efeitos de riscos e pós, que dá assim um ar antigo à foto, e é tão simples quanto isso. Espero que vocês tenham gostado desta dica e do pack que eu construí para vocês. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso like que é muito importante para o canal crescer. E vemos no próximo vídeo.